bande guru Pada dandam bhaktabindasam anitam Sri Chaitanya prafum bandenitthananda sahoditam Sri Nanda nandana nanda nanda vandiradhikaha carna dayam Gopi janosam ayuktam बांशा कल्पत रुवस्य के पासिंदु विवच पतितानंग पापों ने भव नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुं लंग हैति गिरिम यत्कीपातमहंग वंदे परमा अनंदमादबं बिंदावि दोषिदे वै पिआवि Shna-bhakti-pade-devi-satva-tva-e-namo-namah Narayana-namaskritta-narum-cha-iva-narat-tamam jayo kishno gauri ya patrashya Sadhanurakta anurakta guru bhakti yukto bhakti bhakti-pramodakshya-jagod-varunyam. Dheiyam sada paribhavagnam avishtadoham, tethās padam siva virinchanutam saranyam. Bhetātthiham panatapāl-bhavaddi-putam. Bande mahapurushate charuna ravindam Yat pa adapallavanakachanda manichataya Bispur jita kimapigabhadush vadarshi Purana nuragura sosagura saramurthi saradhikam Sri Krishna Chaitanya Sri Adjaita Gada Dhar Sivasadi Gaurabhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Pravunetananda Sri Gada Dhar Sivasadi Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Rama, Ram, Hare Hare. bita pujo canoca bodato Sankirtano e capitaro camula Visham baru, deja bande yogat priya karu karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram, Ram. Namamigangi tava pa dupankajam Sura surai rebandito de Bhavan rupe nasada naranam Ganga teranga ramani ajata kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam of Hagam Nara Yono Priamanunga Madapuharam Baran Asipura Hajavi Shanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmi Rijasha Bakshashi Yasasthi Vam Nishingamahambhaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Tvãng-bhakti-yoga-paribhávit-hitsarô-jvá-sa-se, sitapath nananá ta pung sa tat tat panayase sadano graháyo bhakti yoga paribhávit hitsarô jvá sa se sutek sitapath Jadi jadi Yavibhavayanti urugaya vibhávayanti Tattada pranayase sadhanu grahayo Gauriya Goshtipati Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru ele disse Goshtipati Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, Paramahamsa Saga Jagadguru, nos disse que para que satisfazer o público e satisfazer o Senhor Supremo são duas coisas diferentes, não são a mesma coisa. Gaudya Gostipati Dishiki, Gaudya Shri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que procurar satisfazer o público, os ouvintes, ou procurar satisfazer o Senhor Supremo, não são a mesma coisa. E para declarar esse ponto, para declarar esse ponto, você tem que gritar isso em voz alta. Se você puder expressar as verdades do Siddhanta como um leão, com toda a coragem, mesmo arriscando não satisfazer o gosto do público, isso é Bhakti. Ao contrário, esconder a verdade absoluta, esconder as partes difíceis e duras de Bhakti, as correções, não é Bhakti. Muitas vezes, Shambhas Babaji Maharaj explica: se você quer dizer metade da verdade, isso é mais é, perigoso do que a verdade, do que do que uma mentira absoluta. É melhor você contar uma grande mentira do que você misturar a verdade com a mentira, ser. porque isso é mais perigoso. Porque Sheila Prabhupada Pakshidanta dizia: public, se eu tentar satisfazer o é, gosto dos ouvintes do público e eu não seguir o Aprakrita Guru Parampara, a sucessão discipular transcendental, se eu não conseguir seguir o Divya Parampara, a verdade absoluta que desce na forma da sucessão discipular, então eu não estou fazendo Bhakti. Então, com certeza, eu não estarei fazendo Bhakti. Se eu não seguir o conhecimento transcendental e pregar alguma coisa diferente, alterar o que eles disseram, ou filtrar o que eles disseram, isso não é Bhakti. Muitas pessoas ficam muito chateadas ou bravas. Quando eles escutam a verdade absoluta, eles não conseguem digerir. Mas isso não é nossa culpa, não é minha culpa de Shambhava. Por que as pessoas não conseguem digerir a verdade absoluta? É um problema individual deles. Uma falta de rendição em si. I mean is, o que nós queremos dizer com isso? Is I... Que a iniciação deles não está completada. Eu já disse isso muitas vezes. Some... Se você quiser atribuir algum erro ou defeito nos Vaishnavas ou sure no Guru, is. isso com certeza significa que a sua visão está muito suja, muito impura. E as pessoas tentam encontrar defeitos no Guru e nos Vaishnavas, no que eles falam, na filosofia. As pessoas não dizem, eu que preciso me harmonizar com o que o Vaishnava puro diz. As pessoas dizem o contrário. As pessoas deveriam dizer: eu tenho que tentar entender e tentar me harmonizar com o que está sendo dito. Mas as pessoas não querem dizer isso. O grande problema qual é? Quando o Guru Vaishnava falam de maneira muito pesada, nós pesam, pensamos que falta para eles treinada p, que eles não têm humildade. Mas os tolos não conseguem entender isso. que é a expressão de uma, de uma humildade sucessiva, treinada é o verso que estabelece o que é a humildade. Então, é, se você tivesse uma ideia clara sobre o que é a matemática, a o cálculo matemático, você não cometeria esse erro, porque como a matemática? Quem pode pronunciar a verdade absoluta? Quem pode gritar como um leão? Quem? Aquele que é o Vashnava puro. Caso contrário, as pessoas comuns não conseguem, os pregadores comuns não conseguem falar a verdade absoluta. Eles não têm esse poder, eles não têm essa coragem de falar como Leão. Mas você pensa que é aquele que fala de maneira doce, que filtra os ensinamentos, que não transmite os ensinamentos e a, os avisos dos perigos, etc. Seja humilde, porque ele é sempre doce, mas não é assim. Por exemplo, há Vaishnavas que vão dizer, eu vou bater naqueles que não aceitarem essa verdade. É, os ensinamentos de Nityananda Prabhu. Eu vou é, estapear a cabeça deles. E as pessoas pensam, nossa, mas cadê a humildade dele? Como que ele fala dessa maneira? Isso é um Vaishnava? Por que, que eles ficam chocados? Porque eles não entendem. Essa frase foi pronunciada por Vrindavan Dastakur, que é o próprio uh, Vyasadeva nos Passatempos de Mahaprabhu. Isso significa que ele é tão misericordioso, tão misericordioso, que ele é capaz de perder a humildade para retificar a nossa mente uh, poluída. Ele seria capaz de qualquer coisa. Uh, não é violência isso, isso é uma misericórdia agressiva, como diz Chambaba é uma forma de, de tentar fazer a misericórdia chegar até o nosso coração de qualquer, por qualquer meio mas as pessoas não querem falar para si mesmas sou eu que não entendo as pessoas não querem dizer para elas mesmas eu estou errando de novo eu estou caindo no mesmo erro mas esse tipo de, de explicação se você disser para você ah, mesmo, eu que preciso me é, harmonizar, eu preciso entender por que o Vaishnava está dizendo assim, você consegue avançar, mas se você rejeita o que ele fala, aí você comete um erro. Esse é o erro. E isso pode ser provado. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse pessoalmente, que pela ordem de Bhakti, é, oh, yes, Sathita Bhaktivinoda Thakura quando ele desejou, quando Bhakti desejou to tomar a, a, a, abrigo aos pés de lotes de Guru Kishoradas Babaji Maharaj Guru Kishoradas Babaji Maharaj queria evitá-lo e ele não conseguia entender porquê e depois desse ponto, por conta da misericórdia sem causa de Paramahamsa, Guru Ksharadas, Babaji Maharaj, ele pôde ver a beleza dos seus pés de lótus. Ele viu um brilho saindo dos pés de lótus do Vaishnava puro, de Bhakti, de Guru Das Babaji Maharaj, como se eu estivesse olhando para o sol. Eu não conseguia enxergar de maneira apropriada. Eu realizei somente uma fração dessa beleza e desse brilho por conta da sua misericórdia sem causa. E muita, é, muito, ele, os pés de lótus dele brilhavam muito. Disse Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakupapada sobre o seu Guru Bhakti eh, Gureksharadas Babaji Maharaj. Então, por conta do nosso falso ego, das minhas qualificações de estudo acadêmicas, que eu acho que eu sou um grande erudito, um pandita, porque eu nasci numa família muito elegante, muito elevada. Eu acho que eu sou bonito, atraente. Na verdade, é a misericórdia sem causa do meu guru Bater em mim e me derrubar dessa ilusão Bater e me derrubar do meu falso ego Porque a construção do falso ego é sempre frágil, na verdade Ela é falsa Então, tenho que entender que é minha culpa Querer preservar meu interesse pessoal Meu ponto de vista pessoal dignidade, eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um doutor, você não sabia? Eu sou formado, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu tenho essas qualidades, então a gente sempre tenta expressar o nosso falso ego de uma maneira direta ou indireta, quando eu chamo alguém de Prabhu, por que nós chamamos alguém de Prabhu? Isso é minha audácia, na verdade. Porque eu chamo as pessoas de Prabhu, mas eu tenho no meu coração a, a maneira de chamar as pessoas como se fosse um cachorro. Por mais que eu diga Prabhu, para alguém, eu ainda penso que as pessoas são inferiores a mim. Essa é a sua visão. Você chama os devotos de Prabhu, mas você acha que no fundo no fundo, eles são menos que você. E assim que você quer adorar Krishna, assim que você quer fazer bhajana, como eu posso te ajudar dessa maneira de Shambhava? Você quer provar que você é isso, que você é aquilo, que você tem essa qualidade, que você tem a outra, que você é inteligente, que você é abençoado, que você é bonito, que você é doutor, que você é advogado. Você não consegue falar como Sanatana. Ah, eu sou uma alma condicionada, eu sou somente uma fagulha, para onde eu irei sem Deus? Esse é o seu verdadeiro status. Permita que eu lhe desmascare. Não fique bravo comigo, chambaba Eu não posso trapacear você, pois essa é a verdade. E eu repito isso, de Dishambhaba. Prabhada Bhaktivedanta queria nos fazer entender esse ponto vital. Quando o Vaishnava via que nós temos um certo falso ego, um nível de falso ego, ninguém pode tomar Diksha ah, com falso ego. Isso é absurdo, é como uma flor que nasce no céu. A flor não nasce no ar. O Vaishnava puro nunca vai agir dessa maneira, não vai falar dessa maneira. Ele não vai dizer, olha, ele é o meu guru e eu sou importante porque veja que guru que eu tenho. Não, ele vai dizer sempre, eu sou uma alma caída. Eles sempre falam assim. O Paramahamsa nunca faz um discípulo. Ele faz gurus. Ou seja, ele se sente tão humilde que ele não vê as pessoas que chegam até ele como discípulos. Ele vai aprender de você, dela, dele. Ele aprende muitas coisas. Esses são os Paramahamsas. O que, que significa Paramahamsa? Significa que ele descarta o que é sujo, da mistura do que é bom ou ruim, ele descarta o que é ruim e absorve somente a substância pura. Assim como um cisne pode beber leite que cai na água do lago, ele só bebe o leite você misturar o leite e a água, ele é capaz de beber só o leite e deixar a água através das propriedades que ele tem no bico. Nós podemos fazer isso? Você pensa que isso é possível para nós? Então, Prabhupada quer dizer. Guru Pada Padma, em primeiro lugar, ele, queria, ele teria nos dado um chute no nosso falso ego. Ele vai bater no falso ego para que a construção do falso ego se quebre e caia. Quando o prédio do falso ego é destruído, sim, dessa maneira, eu vou me sentir assustado, eu vou sentir, é, meu Deus, eu estou sem ajuda de neuda, eu estou frágil agora. Porque eu achava que o falso ego era o meu suporte, que o meu falso ego era a minha verdade. Mas, com um falso ego, ah, se, é, se eu não entendo que isso é algo benéfico, eu não consigo pedir ajuda do Vaishnava. Isso é a verdadeira Diksha. Existem muitos tipos de Diksha pelo mundo afora, mas Prabhupada Siddhanta nunca disse que essas versões é, recriadas de Diksha fossem verdadeiras. A verdadeira Diksha não poderia nos levar uh, uh, uh, para lugar nenhum além do conhecimento eterno. Se você realmente recebeu Diksha, por que você não alcançou o conhecimento eterno? Isso prova que nós não fomos iniciados. Então, nós temos falso ego, anartas, nós estamos guardando coisas para o nosso interesse pessoal. Nós não queremos abrir nosso coração para o Guru e para o Vaishnava. Essa é a nossa concepção. E que tipo de privilégio você quer guardar para você? Se você quer fazer isso, você é o tolo número um e você não consegue entender do que realmente se trata, Bhakti. Então Prabhupada disse, se existe falso ego em mim, eu nunca posso analisar as escrituras. Eu não posso ouvir o Harikata de maneira sincera. Talvez eu me sente na frente do Guru dos Vaishnavas puros. Talvez eu consiga me sentar diante deles. Mas isso não é verdadeiro ouvir o Harikata. Isso não significa que você vai estar lendo as escrituras se você ainda tem falso ego. Mesmo que tenham sido escritas pelo Guru e pelos Vaishnavas e você esteja, de fato, com o livro na mão e olhando para ele, lendo as letras. Eu fico feliz que eu não consigo calcular nem o limite da minha felicidade quando eu me lembro que o Guru Varga está falando dentro do meu coração. Eu fiquei muito feliz ao ver a mesma concepção de Prabhupada Bhaksidanta, vindo dos lábios de um grande devoto. O nome dele é Sadhananda Swami Prabhu. Então, o que Maharaj quer dizer é que o que, ver, o que verdadeiramente comprova o processo é perceber que há o mesmo conteúdo repetido pelos lábios do discípulo nos lábios de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuprapada, assim como aconteceu com Bhakti Pramud Puri Goswami Maharaj. Outros grandes devotos. Shambdas Babaji Maharaj está dizendo que ele tentou servir a todos eles com toda a força, que na verdade ele é insignificante. Mesmo um serviço insignificante é impossível. Ele está dizendo que ele se sente minúsculo diante desses grandes Vaishnavas. E agora ele está lembrando que ele falou de um cálculo matemático. Então vamos tentar entender isso. O Harikata não é possível para um Vaishnava pronunciar o Harikata, a não ser que ele tenha total. tenha se estabelecido em Trinadapi Bhava ou seja, nos humores dessa dessa humildade, e você vai achar que ele está falando de maneira pesada. Mas essa é a evidência. Se ele não é humilde, se ele não é, rejeita a glória, porque Pi também fala de uma, de uma rejeição da glória pessoal. Então, se ele repete exatamente o que os outros Vaishnavas puros disseram, inclusive as partes difíceis de engolir para o público, isso é a prova de que ele é humilde. Alguém pode dizer, ele está falando um lindo Harikata, mas ele não é, é, é humilde. Não, é, é, é impossível. Se um, há um lindo Harikata, é porque ele é humilde. Então, quando as pessoas... Maharaj quer dizer que quando o Vaishnava diz coisas duras para nos corrigir, quando ele é forte, quando ele nos assusta, quando eles, ele bate no nosso ego... Né? Isso é o verdadeiro Trinadapi, porque ele está fazendo isso para honrar o que ele ouviu e para repetir a maneira como os Vaishnavas também foram duros com ele ao derrubar o seu ego. Você, então, se você não está pronto para ouvir coisas, correções, então não ouça, porque você vai convidar ofensas. E convidar ofensas é o verdadeiro problema. Ninguém pode dar Harikata sem Trinadapi. Porque o Harikata contém partes difíceis, partes chocantes, partes que abalam o ego, que nos deixam desestabilizados. E essa, quem tem a coragem de pronunciar isso, só faz isso porque respeita mais o guru do que o público. E essa é a verdadeira humildade. humildade. O respeito ao que foi dito. Mas você tem que pensar, como é que você esclarece esse ponto? Você tem que pensar. Não sou eu que duvido disso. Eu que tenho que me. Eu não posso duvidar do que está sendo dito. Eu tenho que me alinhar ao que está sendo dito. O problema está em mim, não no que está sendo dito. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso entender o que é difícil, o que me põe em xeque, o que põe o ego em xeque, o que põe o meu desejo em xeque? Então, como que nós podemos saber que um Vaishnava deve ir pregar? Eu nunca contradigo esse ponto de Shambhava. É você que não entende se você está fazendo confusão. Eu nunca disse que as pessoas não devem pregar. Eu disse o Vaishnava deve pregar, mas ele primeiro tem que se transformar no Vaishnava. Só os Paramahamsas podem pregar. Mas parece que Gaurakushara das Babaji Maharaj, Urupa Sanatana, ou outros Vaishnavas, eles também dizem a mesma coisa. Eles são os grandes pregadores pelo desejo de Goranga Mahaprabhu. Eles são os grandes pregadores no universo inteiro. Até os semideuses podem descer para ouvir o harikatha de Bhaktisiddhanta Sarasvati Todos os semideuses, eles descem. Para ouvir o Harikata de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thaku Prabhupada. E eu não estou dizendo uma coisa falsa, não é um erro falar dessa maneira. Eu não estou inventando isso. Essa é o Siddhanta, essa é a filosofia pura. Não existe erro nisto. Se eu estou na linha do Parampara, se eu estou na linha do Shrouta Parampara, Parampara, se eu estou estabelecido no Shrouta Parampara. Não existe possibilidade de erro, porque eu não estou dando Harikata. Se eu erro, eu não estou dando Harikata. E essa filosofia que brota do coração pela misericórdia dos Vaishnavas, nós devemos repetir. Então, o Harikata é, a re é repetir literalmente todos os conteúdos que foram pronunciados pelos Vaishnavas, tanto doces quanto duros, difíceis. Pois a alma condicionada. Ela não consegue facilmente absorver o Harikata. A alma condicionada não consegue ler a filosofia de maneira perfeita. Elas leem. Elas folheiam e leem. Ah, eu já li tudo, já li o Javadharma. Duas vezes, duas vezes eu pergunto. Você tem que ler o Javadharma 108 vezes se você quer se tornar um Vaishnava. Senão eu não vou nem ouvir o que você tem a dizer. Não vou prestar atenção em você. 108 vezes. Você tem que digerir o que está escrito ali. Assim você pode se tornar um Vaishnava verdadeiro. Você tem que seguir um Vaishnava puro e ter submissão plena, perfeita, de 100%. Srila Swami queria dizer, meu Guru por porque eu estou falando dessa maneira. Imagine que eu lhe dei algum mantra. Você quer que é um mantra escrito, mas a pergunta é o que, que você vai fazer com esse mantra escrito? O que, que você faz com esse papel? Ah, eu posso distribuir esse papel. Não, no máximo você pode pronunciá-lo. Você pode memorizá-lo, isso você consegue fazer. Mas além desse limite você não consegue. É somente quando você amar, ah, quando você conseguir amar o Vaishnava. Mesmo em sonho, e você realar mesmo em sonho. Eu amo você mesmo em sonho, Gurudeva Maharaj. Aí você realiza o significado do mantra. Não adianta você recebê-lo por escrito, numa gravação. Isso não importa nada. O que importa é alcançar o amor pelo Vaishnava puro que te dá o mantra. Aí sim o mantra pode ser aberto. Então, Sadhananda Swami, este grande Vaishnava, discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, repetia exatamente o que Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia e é por isso que nós estamos glorificando ele hoje. As pessoas acham que eu sou louco e por isso que eu falo dessa maneira. Provavelmente, ou seja, somente um louco vai repetir essas coisas, falar dessa maneira inusual, dar um harikatar assim tão inusual, não é? Maharaj está nos provocando com essa pergunta. Mas nós temos que tentar ler, por exemplo. Nós podemos olhar para o Harinama, Hare Krishna, Hare Krishna. Esse é o nosso privilégio. Mas você realmente encontra o Harinama? Quando você lê o Mahamantra, você encontra com o Mahamantra? Talvez eu esteja dizendo algo que não está claro para você. Tente entender. Vamos supor que esteja o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, escrito. E eu ordoro o Mahamantra, eu coloco ele até no altar. Mas são letras. É uma coleção de signos. Até o momento que você só enxerga as letras, os signos, então você não está vendo a verdade. Então esse não é o seu darshan perfeito. A mesma coisa, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia e Sadhananda Prabhu também dizia, ou Bhakti Pramod Purigusamaraj, e eu também, de Shambhava, estou repetindo isso. Não é uma questão de letras, de signos, ou de memorizar versos. Eu posso memorizar, eu tenho poder de memória, eu posso é, me lembrar, aí eu posso ir para a América, para a França, para a Itália, e pregar, e repetir tudo o que eu ouvi. Isso é verdadeira pregação? A verdadeira pregação significa que eu tenho que compartilhar o meu sentimento, o meu sentimento de amor com você se eu realmente amo você, se eu me sinto como seu pai, ou como seu filho se eu der esse sentimento a você você vai tentar entender eu nunca tentei trapacear vocês por isso que as pessoas batem em mim as pessoas querem ouvir que eu deixe elas fazerem o que elas quiserem e as pessoas vêm bater em chamadas babaji Maharaj, por quê? Porque ele vai dizer a verdade para elas e as pessoas não querem ouvir isso. Então eles vão dizer que Shambhava não tem dinheiro, não tem posição, não tem templo. E esse é o meu erro, ele diz, ponto de interrogação. Então chegar ao Mahamantra, chegar a qualquer outro mantra, alguma escritura escrita pelos Vaishnavas, pelo Guru, ouvir o Harikata. O, o importante é ouvir o significado interno. E o que, que nós queremos dizer com isso? Você tem que encontrar aquele mundo, encontrar com a personificação dessas palavras. Você está sentada diante de mim e eu vejo você como minha mãe. Você tem que encontrar com o significado de todas as palavras que eu estou dizendo. O genuíno Harikatha tem uma forma. Ele tem uma forma permanente, uma forma eterna, uma forma espiritual mas nós somos cegos e por isso nós não conseguimos ver nada. dia que nós temos sucesso de entender a forma do Harikatha, do Siddhanta, do Harinama, do Siddhanta, e aí o seu mantra vai estar correto. Muitas pessoas no mundo vão dizer que merecem, ou que eles mesmos são. Transcendentais, mas nem todos são. Que eles vão dizer: Eu conheço o Brahma-tattva, a verdade espiritual. Muitas pessoas vão afirmar isso diante do mundo. Mas realmente conhecer o Brahma-tattva, a verdade espiritual, ou conhecer o Brahma-tattva, não é a mesma coisa. Milhares de devotos pelo mundo afora, eu digo isso solenemente, tocando tulasi. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo de Shambhava. Isso é muito difícil conhecer a verdade absoluta. Eu não estou tentando dizer que todo mundo pode realizar esse Harikata. Eu estou procurando que no mundo inteiro uma ou duas pessoas possam realizar este Harikata. E aí tal pessoa vai receber a misericórdia de Goranga Mahaprabhu e eu de Xambaba, vou receber a misericórdia de Goranga Mahaprabhu se eu explicar isso para uma ou duas pessoas no máximo eu não quero é, pregar isso para o mundo inteiro eu não tenho essa audácia eu vou ter muita sorte se eu conseguir fazer isso com uma ou duas pessoas se eu conseguir mais pessoas é arranjo de Nityananda e você fala de uma pregação massiva, eu acho que a sua realização não está alcançando a questão. Você não está em linha com Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. E você não está em linha com a Gaudiya Mata. Caso contrário, esse tipo de comentário não vem. Quanto mais eu pregar, mais humilde eu tenho que ser. Eu não fiz nada. Eu não cuide fazer nada. Eu mesmo não tenho realização nenhuma. Como é que eu poderia pregar? Isso é o que nós temos que sentir e pensar e dizer. Só isso. Então, a cada harikata de um sábio transcendental, às vezes vem fogo de dentro deles, as palavras dele pegam fogo, você se sente até quente. Esse é o harikata você pensa que não, você não gosta desse Harikata. Você fala, ah, por que, que ele fala desse jeito? Por que, que ele é tão duro? Por que ele está dizendo que nem tudo é Harikata? Então, essa é uma oportunidade para nós retificarmos essa concepção errônea. O que eu quero dizer é que o Guru e o Vaishnava, o Paramahamsa, devem ir pregar. Eu nunca disse que o Vaishnava não deve pregar. Eu posso também dizer que eles, mesmo que eles estejam sentados sem pregar em algum lugar, com o comportamento deles, eles influenciam o mundo inteiro. Ao mesmo tempo eles vão pregar. Eles devem pregar, não qualquer um. Eles devem ir. Eles podem ir. Se eles não forem, quem vai entender? Eu nunca quis dizer que um Paramahamsa Guru Vashnava não vai pregar. Eu quero dizer que eles podem ir, não pessoas qualqueres. E existe uma condição. Eles vão descer no nível de Madhyamadikara. Caso contrário, eles não vão conseguir pregar. Essa é a condição na base da qual Chila Satidananda Bhaktinoda Thakur, Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur, Paramahamsa, Srila Guruksra Das babaji Maharaj, ou Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, Shrila Bhakti Deita Madhava Maharaj, Sri Bhakti Pradip Titta Goswami Maharaj, Srila Bhakti Doi, Bhana Goswami Maharaj. Você pensa que eles não sejam devotos para, para, puros? Eu vou perguntar para você, você acha que eles não eram Paramahamsas? Como você ousaria dizer que eles são qualquer outra coisa, que eles sejam inúteis? Você pensa que eles não são Paramahamsas? Eu posso dizer solenemente, eles são todos para Paramahamsas. No estágio de Paramahamsa, e eles falem, ninguém pode entender o que eles falam. E é por isso que eles propositalmente, eles descem um pouco de propósito na maneira de falar eles vão explicar coisas mais simples, internamente eles são Paramahamsas e externamente eles descem na posição de Madhyam Madikar para pregar. Por quê? Porque se Propada Bhakti Siddhanta, por conta da sua misericórdia sem causa, hein? por conta da sua misericórdia infinita, se ele não vai até a posição de Madhyam Madikar, ninguém entende o que ele está falando. mesmo depois disso alguém pode entender ou não entender a alma condicionada pode estar entender ou tanto não entender isso é da posição dela ou dos samskaras dela né do acúmulo de impressões que ela tem mas pela misericórdia sem causa o paramahamsa ele desce ao nível de madhyamadikara ou seja ele vai falar no nível médio ele não vai falar no nível uh, utama no nível mais elevado E, propositalmente, eles desciam para esse nível para nos explicar as coisas. Nós não somos nem alunos do Jardim da Infância. Nós não somos nem estudantes do Jardim da Infância. O que dizer de, de primeira série, segunda série? Não, a gente não está qualificado nem para o Jardim da Infância, de tão sofisticada que é essa filosofia como é sofisticada a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, que eu não consigo nem entrar nessa escola, nessa visão, nessa filosofia, e essa é a minha pobre e humilde condição. Isso nós temos que compressar a compreender. É por isso que eu não entendo o Guru e os Vaishnavas puros, porque eu não consigo chegar lá. O que que o Vaishnava puro quer dizer? Na minha vida pessoal, eu vi, por exemplo, o um exemplo de uma pessoa, desse indivíduo. Eu imaginei que ele fosse um grande cientista, um grande professor, de matemática ou de inglês, de química, de física, um grande estudioso. Ele estava guiando seu filho de cinco anos. Maharaj conheceu essa história. Então, ele começou a guiar o filho ensinando, veja isto, esse é o A, esse é o B, esse é o C. E você, observando essa cena, você poderia pensar, Ué, ele não sabe nada, ele vai tá ensinando A, B, Ele é um professor, um PhD. Ele é um professor mundial. Mas quando ele vai ensinar seu filho, ele vai falar como uma criança. Ele senta na frente do bebê, e desenha a letra A. Olha, veja. Aí alguém de fora vem e fala, nossa, ele só sabe ABC? Então, esse é o standard na mente dele. E é isso que vocês entendem. Quando vocês ouvem o Vaishnava Puro, ele vai descer no seu nível para explicar as coisas para você e você vai achar que ele não sabe o que é elevado. E essa é a sua visão. Você só vê as coisas as coisas materiais, os excrementos, e com, esse, com essa visão você quer entrar dentro da visão transcendental de Chaitanya Mahaprabhu, mas saiba que aqueles que ultrapassam os limites serão perseguidos pela lei. Não é uma questão de violentar o processo, é uma questão de ser submissos ao processo, de nos rendermos, fazermos o processo passo a passo. Você não adianta usar seu dinheiro, as pessoas que você conhece, seu network. Você pode co co coletar milhões de dólares, Esse vai ser a sua recompensa. Mas Deus é mais difícil de obter. Quando você for mo morrer, eu vou perguntar para você, então, quanto é que você tem no banco? Qual foi o seu lucro dessa vida? Vamos supor que alguém que esteja coletando dinheiro pelo mundo afora, eu vou perguntar o que, que você recebe agora? O que que é o seu, o que, qual foi o seu lucro? como o caso daquele famoso Mayavadi Madhusudana Sarasvati Pada. Ele era um pandita famoso dentro do nível do Mayavadi, dentro do adwaita Vedanta. Ele não era um verdadeiro sábio porque ele não conhecia o Senhor Supremo. Mas isso aconteceu dessa maneira pela misericórdia de Goranga Mahaprabhu, para que ele pudesse aceitar a misericórdia do conhecimento de Chaitanya Mahaprabhu. E ele escreveu um livro que as pessoas leem. Eles leem não no campo devocional, mas no campo das universidades. Entendem que para, ser, para alguma coisa ser honrada do ponto de vista transcendental, ela precisa ser transcendental perfeita. Eu não posso honrar os, os, os mayavades, os adwaita vedantas, de maneira transcendental, pois eles não conseguem compreender a personalidade de Deus. Então eu preciso corrigir as minhas emoções. Ele tem glórias materiais e não glórias transcendentais. Uma pessoa que é famosíssima, como é, filósofo, que não conhece as verdades sobre Krishna, ele pode ser glorificado só do ponto de vista material. Não vamos esquecer disso. Então, esse Madhusudana Sarasvati Pad escreveu uma enciclopédia, um livro imenso. Chamado Advaita Siddhi. O poder do Advaita. Parece uma habarata, tem fim. E você fala, meu Deus, o tipo de intelectualidade, de cálculo que ele vai fazer lá, a lógica que ele expõe. Você, se você ler esse livro, você vai a, a aceitar o impersonalismo, porque ele foi muito sofisticado. Ele era um, um, um indivíduo aqui da Bengala, de Haripur, que hoje em dia está no Bangladesh. Mas pela misericórdia sem causa de Guranga Mahaprabhu, ele chegou a Navadvipa e, como um louco, procurou Mahaprabhu. Se eu falar sobre tudo o que eu ouvi do meu Guru Varga, eu levaria muitas vidas. E há muitos casos como esse de Mayavadas que nunca queriam acreditar em Krishna e não acreditar em Gauranga, em Chaitanya Mahaprabhu, na Avatar Dourado. Mas eles se tornaram devotos, devotos. Hum? pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E qual é então a minha condição? Eu não chego a ser nem esse Mayavadi que se rende a Chaitanya Mahaprabhu, porque mesmo tomando Diksha de um devoto puro, eu não consigo alcançar o conhecimento eterno. Essa humildade. Não importa quando você tenha tomado a Diksha, isso não é tão importante, porque o resultado é importante. Você pode tomar Diksha de Madhavendra Puri. Qual é a minha? O que, que eu tenho a ver com isso? Você pode tomar a Diksha de quem quer que seja. Eu quero ver o fruto dessa Diksha nascendo na sua árvore. Que fruta nasceu? Qual é o resultado? Nisso eu quero ent entender. Não quer dizer, ah, ele tomou díksha de não sei o que, então ele é maravilhoso, vamos encher ele de guirlanda. Vamos lavar o pé dele e lá beber a água. Para quê? Para ir para o inferno? Se não for uma alma que com a sua perfeição. Para o Padre Baxi Danta, na verdade, dizia. O que você fala sobre... O que você fala sobre... Tente lembrar, não esquecer. O que você fala sobre... O que você fala sobre... O que sobre... E o que dizer de tomar o chista dessas pessoas, ou seja, comer os remanentes do prato de alguém que não alcançou a perfeição? Pelo mundo inteiro você vai procurar, mas é difícil você encontrar a verdade absoluta manifestada na consciência de um verdadeiro Vaishnava. É quase impossível. É por isso que ninguém deve competir então, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, porque eles vão se destruir e qualquer coisa que eles possam fundar, qualquer instituição. Nós não temos que competir com o Guru Pada Padma. O Guru Pada Padma não é uma questão que pode eh, se conectar com o nosso ciúme, com a nossa inveja. Muito pelo contrário. Prabhupada dizia, What you speak about taking Chishto from Israel. Even if I can give my Chishto to him, I can go to hell. Mm. Can you do any calculation? In what level you have to go? Don't become happy with money, position, land, property. Follow what I say. So, if I, what to speak about giving o Maharaj está falando de autista, que é os remanentes do prato de um Vaishnava. Se eu, se eu tomo autista de um falso Vaishnava, eu vou para o inferno. E se eu der nem que eu dê, por exemplo, é tão perigoso você tomar, agora eu entendi, é tão perigoso você tomar abrigo num falso Vaishnava, que nem que se você tomar a autista dele, ou até que ele tome a sua, vocês dois vão parar no inferno, porque ele não pode se, é, é, lhe dar iniciação, ele não então, pode posar como pregador, se ele não for um Vashnava puro. Então, qualquer relação com um falso Vashnava é perigosíssima. Então, Guru Kishuradas Babaji Maharaj, por exemplo, ele não saiu pregar pelo mundo afora, mas o comportamento dele era perfeito. O que, que você acha que é comportamento perfeito? O que, que é o acharan? Você acha que o, o acharan é uma cena que você faz? Ah, não abre a porta ainda, não estou pronto para me vestir, me arrumar, que os meus discípulos não podem me ver assim. Isso o que, que é? Uma, uma, uma interpretação? A verdade absoluta ela é sempre muito amarga. Eu sei. Mas eu sou obrigado a pronunciá-la, eu sou obrigado a dizer que nem tudo é Harikata, que nem todos são Vaishnavas, isso é obrigação, porque acontece esse problema. E eu vou repetir isso, mesmo que o mundo inteiro me ataque, porque eu estou honrando as palavras dos Vaishnavas que disseram isso também para mim. Então, pela misericórdia, Nityananda, eu vou tentar ao máximo repetir o que eu ouvi, e eu ouvi isto, que nem tudo é Vaishnavismo que nem todos podem pregar, que nem todos os sannyasis são Paramahamsas e que somente o Paramahamsa tem o direito de corrigir o mundo através da sua pregação e do seu comportamento. Nós precisamos estar rendidos a ele. O Bhaktisiddhanta era um Paramahamsa. Quando eu realizo dentro do meu coração que o meu Harikata a você, é idêntico ao Harikata dele. Isso é a vida espiritual. Porque o meu Harikata deve subscrever, deve comprovar a minha humildade e a minha rendição ao que eu ouvi, ao conhecimento que os Vaishnavas puros me disseram. Se eu penso que uma, pronunciar o Harikata na minha frente, na sua frente, é perda de tempo, que eu deveria estar cantando só uma mantra, isso não é Gaudia Darshan. O Gaudiya Darshan significa dizer Harikata, cantar os santos nomes, liberar as almas condicionadas, esse é o meu serviço. Quando eu falo com você, se eu dou algo na sua mão, isso é minha vida devocional. Você não entende? Eu estou servindo a Deus dessa maneira. Mesmo se eu converso com qualquer, sobre qualquer coisa com você, o que você está cozinhando? Você cozinhou? Você comeu prachada? Isso também é bhajana. Porque às vezes o Vaishnava vai fazer uma estratégia para te liberar. Mas o amor dele não pode ser falso. Você vai sentir atração desde que você estiver longe, ouvindo o puro. Você vai sentir essa atração. Esse é o verdadeiro amor. Eu tenho uma experiência prática em relação a isso. Eu não estou falando de nada falso. Eu não estou inventando isso, de Shambhava. Eu não quero fazer nomes. Mas numa determinada ocasião, com Bhakti Pramod Puri Maharaj, Shambhas Babaji Maharaj sentiu uma certa perturbação diante do comportamento de um assim chamado devoto. Então ele saiu dali e foi até Calcutá fazer serviço, e foi depois até Kalna a servir. E meu Guru Maharaj pôde perceber, Bhakti Pramod Puri Maharaj pôde perceber, que chama, Krishna ficou chateado, era o nome de Shambhava. Bhakti Pramod Puri Maharaj escreveu uma carta para ele, para Shambhava, sobre isso. Sobre o fato de que Shambhava ficou perturbado com o comportamento de um falso discípulo, de um falso devoto de Bhakti Pramod Purigo Então, agora, Maharaj está falando de um outro, de um outro é, devoto que, da Holanda que também estava presente nesse momento. E Bhakti Pramod Purigo escreveu essa carta e perguntou: onde está a Shamal Krishna? E ele trouxe essa carta para mim até Calna de Shambhava, a carta de Bhakti Pramod Purigusyamara. Eu não pude entender tudo porque a letra dele estava tremida. Ele estava muito velhinho. E a mão dele já tremia muito. Mas eu entendi o tema da carta. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa. Que Maharaj disse sobre o mantra. A gente não lê o mantra para tentar entender o seu significado, a gente precisa sentir o mantra através do amor. Então, Shambhava disse que não conseguiu entender a letra em algumas frases da la carta, mas mesmo assim, pela misericórdia, ele entendeu o significado da la carta. E o que aconteceu foi que Maharaj estava dando um harikata, naquela época, Shambhava estava dando um harikata em Karna. Então, o que Maharaj está querendo dizer com isso é que Bhakti Pramod Puri Maharaj entendeu que ele ficou disturbado por um comportamento imperfeito, pois o comportamento é fundamental. Mesmo esse devoto, ele se considerava discípulo de Bhakti Pramod Puri Maharaj, mas ele não o tratava de maneira é, consciente, com a etiqueta perfeita. E Bhakti Pramod Puri Maharaj entendeu isso e escreveu para Shambhadas Babaji Maharaj sobre isso. Eles se compreenderam através do coração, além até da caligrafia de Bhakti Pramodho Puri Goswami Maharaj. Pois o Paramahamsa, eles estão olhando em qualquer lugar e eles enxergam sua Istadeva, seu, sua Deidade Adorada, que na verdade não é só Krishna, é também o Guru. Mas em algum momento eles vão descer para o um nível médio, para o um nível de Madhyama, de cara. eles vão descer do nível de Utama, que é o máximo nível, e vão descer para Madhyama, para falar com as pessoas. E como Madhya Madhikari, eles vão dizer, isto é bom, isto é ruim. Eles não vão falar sobre a realidade só absoluta. Eles vão nos ensinar a distinguir para chegarmos nesse nível. O Tamadhikari, se ele vai falar ah, sobre a realidade, ele não vai julgar a realidade. Ele a, a, acha que o mundo inteiro, ele enxerga que o mundo inteiro são servos de Krishna. Que o mundo material já é Vaikuntha já é a realidade transcendental, mas como ele pode nos ensinar se ele falar sobre isso? O mestre espiritual vai precisar dizer, você está fazendo isto errado, isto certo senão ele não consigo subir nessa plataforma onde ele está. Eu não posso fingir que eu já estou enxergando vai tá aqui. Então, o Bhakti Pramodho Goswami Maharaj, por misericórdia, às vezes, pá! Podia até dar um tapa em Shambhava, corrigir. Ele precisa me mostrar o que está certo, o que está errado. Isso está errado, você não pode fazer assim, enxergue dessa outra maneira, faça dessa outra maneira. Isso não significa que ele é uma alma caída, que ele está vendo erros onde não existem. Ele está me ensinando a distinguir o que é perfeito do que é imperfeito para que eu chegue na realidade de enxergar tudo como transcendental. Mas ele não vai cair se ele descer para nos explicar o que está errado e o que está certo. Ele vai nos mostrar, olha, este é um erro que você está fazendo, isso não significa que ele caiu, que ele está nos criticando, que ele está vendo só erros na realidade material. Ele está fazendo isso para nos ensinar. Ah, o Guru está ocupado, as pessoas pensam que o Guru, é, o Guru quando vê nosso erro, ele está fazendo isso para nos ajudar. Né? Mas aí a alma condicionada pensa, olha, está vendo, ele só critica a gente, então não vá lá ouvir Harikata, não. O Harikata na verdade é infinito, ele desencadeia um sentimento infinito e o tempo não pode comportar Esse é a, a pronúncia do infinito. É por isso que o Harikata acaba aparecendo como algo limitado. Mas é responsabilidade do Vaishnava colocar no meu coração o desejo de servir. Eles vão nos transmitir esse desejo. Isso é a pregação verdadeira. Então cuidado, não tente me entender mal ou entender mal o Vaishnava. Se algum de vocês pensa que vocês são superiores a mim, não precisa, porque eu já mesmo penso isso. Se você me pedir, eu me ajoelho para pegar os pés de lotos dos seus pés, de todos vocês. Eu ponho na minha cabeça. Eu não estou mentindo. Eu me sinto inferior a vocês. Se você acha que você é superior a mim, eu te dou um certificado que você é superior a mim. Porque eu acredito nisso. Que todos vocês sejam superiores. Mas eu estou aqui fazendo o meu serviço, é o que Baba quer dizer. Estou repetindo o que eu preciso repetir. Então, Sadhananda Swami era um associado eterno de Guranga Mahaprabhu. E um dia eu vou poder discutir isso em detalhes. Que Kishiradas Babaji Maharaj. Kishilagura Kishiradas Goswami. Nós falamos também isso no dia que glorificamos para Bodananda Sarasvati que ele nasceu em Srirangam, que ali é considerado Vaikuntha e que lá, seu pai e seu tio, como nós já explicamos Benkalbata era o filho de Gopalabhata ele tinha dois tios, já explicou isso em outro do Harikata um deles era Prabodhananda Saraswati, E eu queria falar sobre muitas coisas naquele dia, mas me perdoem, o tempo é limitado. Então, Gopalabhata Goswami começou a aprender sobre o Siddhanta quando ele era muito pequeno. Ele foi educado desde cedo sobre gramática, sobre o sânscrito, e de quem ele aprendeu? Ele aprendeu de Prabodhananda Sarasvati. Eu não deveria chamá-lo de seu tio, porque ele era uma alma liberada. Ah, mas na posição familiar ele era seu tio, mas na posição transcendental ele era um grande Vaishnava. Ele tomou essa educação de Shila Prabodhananda Sarasvati quando ele estava tomando grammatical educação everything, tudo, Alankar, Sastra, tudo, Alankar, so então, ele aprendeu em tudo que era necessário a gramática, todos os pontos. Você tem que ter uma, um foco e a sua mente vai se enraizar dentro do Gaudiya Bhajan. Se a sua mente ficar passeando para lá e para cá, é difícil. E aí a sua, a sua árvore vai crescer, fortificar-se. Nós precisamos dar atenção, focalizar. Se não haverem raízes profundas, o vento leva a árvore embora, não é? Então, esse, esse Vashinava aprendeu tudo com foco e muita atenção, assim como nós devemos aprender. Então, Maharaj queria ter explicado aquele dia que antes de ter tomado uma educação espiritual, você tem que tomar abrigo do Vashinava puro. Não adianta você se iniciar a ouvir, ler, Nada disso vai funcionar, nada disso vai alcançar a perfeição. Essa foi a regra geral. Quem quer que se eduque espiritualmente através das escrituras sagradas, tal pessoa primeiro precisa tomar abrigo no sado. No Vaisnava, no Paramahamsa. Caso contrário, ele não vai para lugar nenhum. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia esse mesmo Siddhanta, que nós temos que primeiro nos render ao Vaishnava Puro, depois começar a estudar, e não o contrário. Não adianta começar a estudar antes de encontrar o Vaishnava Puro, porque é necessário que o Vaisnava Puro nos guie. Então, uma vez, um, perguntaram para Bhaktisiddhanta, é possível pronunciar as verdades para uma criança pequena? Ele disse, não, é, primeiro ele tem que retificar a sua capacidade de escutar. Então a primeira coisa que precisa ser feita é retificar a nossa capacidade de escutar. Isso só ocorre na presença do Vaishnava Puro. você só vai ouvir o Harikata e o Mahamantra Makinada Thakur escreveu isso no Kirtan os gritos e as lamentações do mundo material não entrarão no nosso ouvido mesmo que você esteja na presença de milhares de devotos você vai dizer estou fazendo um bhajana solitário estou sozinho estou aqui com Deus e com meu Guru mesmo que tenha milhares de pessoas ao seu redor Aliás, o Bajana tem essa característica, ele é solitário. Os tolos não têm paciência para ouvir esse tipo de coisa. Então, deixe que eles sejam trapaceados. O que eu posso fazer? Eles podem se aproximar de quem eles quiserem. Eu não vou dar tempo para quem quer isso. O um mínimo de consciência eu preciso ver. Aí sim, eu vou dar tempo para tal pessoa. Para os tolos, para os idiotas, eu não vou dar tempo. Eu amo a eles também, de Shambhava. Mas porque eles estão agindo como tolos, eles estão sendo passivos ao, ao se aproximar dos Vaishnavas, achando que tudo é, é perfeito, que tudo é transcendental. Então, eu não posso perder tempo, mesmo amando a diva a, a de cada um deles. Então, Prabhupada disse, primeiro deixe que esse menino aprenda a escutar. E depois de que ele aprender a escutar, ele vai ouvir. Primeiro então, ele tem que ouvir Harikata e o Kirtana. E ao ouvir o Harikata e o Kirtana do Vaishnava puro, ele vai limpando seu coração e sua capacidade de escutar. E mais tarde, ele vai realizar o que é o verdadeiro Harikata, o que é o mantra. Não antes de se purificar. Mas nesse meio tempo, Cuidado, enquanto você está começando, ouvindo, não cometa paradas, não ofenda os Vaishnavas. Não critique, não critique os Vaishnavas, esse é o grande pedido ao pé de lótus de todos vocês. Esse é o pedido que eu faço de Shambhava. Mesmo que vocês não entendam, não cometam ofensas. Então Mahaprabhu foi até o sul da Índia, nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de relembrar esse ponto vital. Então, Gopalabhata estava lá. 12 12 12 nós temos que tomar iniciação, pelo menos esperar e, e, dentro de um, do tempo de 12 anos. Ou a criança, não, a criança deveria tomar o cordão aos, 18, aos 12. Ou tem quem toma aos 8. mas depende do nível de realização da criança. Existe. O brahma-gayatri é muito importante, mas é algo muito secreto. Ele vai lhe ajudar a cortar a sua conexão com a matéria. Mas os matajis não podem recebê-lo, o brahma-gayatri, nesta forma. Eu vou explicar isso em alguma próxima aula. Eles podem receber o e o guru-gayatri, o kama-gayatri, Guru Kama -gayatri. Elas podem receber. Esses outros mantras elas recebem. Como adorar, como pensar de manhã, tudo isso elas podem receber. Existem coisas incontáveis que precisam ser aprendidas. Como, por exemplo, a mãe de uma criança. Aconteceu isso na Chaitanya Gaudiamati de Calcutá. Ela foi lá, colocou o bebê na frente do portão e saiu correndo. E alguém pegou ela e falou, Ei, onde você está indo? Por que eu estou dando esse exemplo? Por exemplo, essa mãe estava jogando fora seu bebê na rua que alguém pudesse cuidar do bebê. Essa é a condição da Diksha na atualidade. Se a pessoa recebe Diksha, o Guru tem que guiar a pessoa a cada, a, cada, a cada fração de segundo. E isso não está acontecendo, as pessoas estão dando Diksha para receber doação. O guru, deva, o guru vê quem, quem é submisso, quem está é, é, rendido verdadeiramente e ele vai capturar essa pessoa mentalmente. Aquele que for sincero e não vai deixá-lo cair. Você pode não acreditar. Você pode se lembrar, eu disse muito tempo atrás que uma tartaruga fêmea que colocou ovos dentro da, da, da areia, porque o, a tartaruga macho poderia comer os ovos. Então, para enganá-lo, ela vai para outro porque lugar, ela não fica ali, para ele não ficar suspeitando de onde estão os ovos, então ela vai para longe. E ela fecha os olhos e ela nutre os ovos à distância mentalmente. Ela medita nos ovos, explicam os Vaishnavas. Você poderia pensar que é impossível, não? Mas é possível. De longe, mentalmente, ela mantém os ovos. Meus ovos estão lá. Meus bebês estão lá. E por conta dessa... Hum, ela choca os, os ovos à distância com a mente. E por isso eles nascem. E o Guru não consegue fazer isso? Ah, mesmo que ele tenha abandonado o mundo material. Isso é tolo, você pensa que ele morreu? Prabhupada Bhaktisidanta morre? É isso que você pensa? Eles são eternos. Tente entender o que eu quero dizer. Quando Chaitanya Mahaprabhu então estava no sul da Índia, ele pessoalmente sendo o Senhor Supremo. E Gopalabhata teve a, a chance de servir seus pés de lótus nessa ocasião, quando Mahaprabhu, Mahaprabhu foi até a sua casa no sul da Índia e ele dava autista, os remanentes do seu prato para Gopalabhata. Mahaprabhu quis apontar para o pai e para a mãe. Ele disse, ele aconselhou, não, não casem esse rapaz, ele vai ser um grande santo. E no momento certo você vai mandar esse menino para Vrindavana. E o que ele queria dizer com um momento certo? Mahaprabhu vai dizer para esse pequeno Gopalabhata, Gopala, quando seu pai e sua mãe abandonarem o corpo, você vai até Vrindavana, ok? Porque os pais eram grandes Vaishnavas. Então, quando seus pais abandonaram o mundo material, ele ele foi. Porque Mahaprabhu, ele consegue enxergar o presente, e o passado e o futuro. Ele é o Senhor Supremo. Então eu vou cortar um pedaço e Gopalabata ele foi até revender a, a, a inicialmente essa família estava iniciada na Sampradaya de Ramanujacharya e pela misericórdia de Guranga Mahaprabhu eles conseguiram entender a, uma emoção espiritual superior eles não insultaram seu guru precedente como o também ele antes Cantava o Bal Gopal Mantra. Mas com associação, com a relação com Goranga Mahaprabhu e com a Dwaita Gosai, Nityananda e os grandes devotos, ele mudou. Ele aceitou outra iniciação e pediu o Kishore Gopal Mantra de Gadadara Pandita. E Gadadara Pandita não quis dar mantras para ele porque ele dizia, eu sou controlado pelo meu Prabhu, eu sou controlado pelo meu, meu Senhor, por, por Mahaprabhu, eu não tenho liberdade para dar nada, e depois as coisas mudaram. Maharaj vai falar sobre isso em outro momento, então mantra e mantra devata, tá? se eu vou adorar o Guru, se eu vou adorar o Guru diariamente, é porque eu não poderia imaginar que para o Danta não vem diante de mim. Como eu posso adorá-lo então? Não é eu preciso amá-lo para que ele se manifeste. E aí eu posso adorá-lo. Mesmo em sonho, o Guru Vaishnava Vão mostrar, vão manifestar a sua submissão. Eles vão sonhar com isso. Uma submissão perfeita ao Parampara. Não é uma cena de teatro. Olha, eu tomei diksha daquele famoso Vaishnava. Você não vai prestar reverências para mim? Todo mundo na rua, se assim, jogando no chão para prestar reverências. Oh Maharaj, isso é Bhakti? Hmm. Para quem você está prestando reverências? Ele merece a sua reverência? Bhakti Nanda Thakur fala isso. Não sou eu de Shambhava. Se a pessoa não re, verdadeiramente de, re, merece é que você preste reverência, por que você vai prestar reverência? Você nem sabe. Então, assim, o campo espiritual se contamina por essas imperfeições. Enquanto as instruções de Prabhupada Siddhanta, nós devemos manter o fluxo desse Bhaktinodadhara. Na nossa vida diária, no nosso bhajana diário. Mas quem quer manter esse fluxo? Quem vai obedecer essa instrução? As pessoas na verdade querem queimar o dharma. Você quer queimar o Vajaiva Dharma? Você não pode queimar o dharma. Se você fizer isso, você está queimando o Bhakti Thakura. Você é um tolo. Você estaria queimando Goranga e Nityananda se você fizesse isso e o resultado virá. Cuidado, porque se você agir contra o Jaivadharma, não adianta você ler o Jaivadharma, isso que Maharaja quer dizer. Então Gopalabhata Goswami abandona sua casa por conta da instrução de Mahaprabhu e vai até Vrindavan em Vrindavanã, depois que os seus pais abandonam o corpo, ele vai encontrar o Sanatana Irupa Goswami. E como eles sabem de tudo, eles são associados eternos de Mahaprabhu, eles sabem quem é Gopalabhata Goswami. Então eles vão abraçá-lo e dizer, ah, oh, você é nosso irmão. Sanatana e Irupa vão dizer, você é nosso irmão. Irupa Goswami, Padra, está fazendo Bajana lá. Gopalabhata Goswami está dando, fazendo bhajana aqui e ali. Se eu falhar em manter a minha harmonia com o Bhakti e com o Guru Varga, eu me perco automaticamente no mundo material, no infinito labirinto do mundo material. Quem se, Quem se importa com o número de discípulos que você teve, com o número de, de, de templos que você abriu, com o poder que você manifestou na matéria? Nada disso é bhakti, nada disso é espiritual. Então, Gopalabhata Goswami vai até lá. E Mahaprabhu Vai mandar para ele vestimentas para Gopalabhata, Goswami em Vrindavana. Vai mandar através de um mensageiro. Leve isso para Rupa e para Sanatana com essa carta. Então, esse devoto que levou esse pacote para Vrindavana, quando chegou, deixou Sanatana Irupa muito felizes. Porque eles agora receberam um hábito de Paramahamsa para Gopalabhata Goswami. Na verdade, eles são Paramahamsas naturais, eles nascem nessa posição, como Natura Mataku. Por que, que ele precisa tomar vestir a roupa de Paramahamsa? Porque ele já é o Paramahamsa. Narutanu Thakur, Shrinivasacharya, Chandra Kaviraj, todos eles são grandes Paramahamsas, eles são naturais, eles nasceram assim. Eles não precisam agir com uma cena teatral. Mas, como essa é a regra, eles o fazem para seguir as regras, mas eles já são eternamente Paramahamsas. Então, um dia Maharaj vai falar sobre esses outros passatempos em Varanasi. Siddhanta Vichara é infinito. E eu não consigo representar todos, tudo dentro do horário do Harikata. E eu tento falar isso da maneira mais sedutora possível para que vocês se interessem por essa filosofia. Então, e é quando a está contando esse passatempo, no qual a Mahaprabhu vai dizer, veja se alguém chegou do lado de fora e eles abrem a porta e não vem ninguém. Não, nós não achamos ninguém. Assim você não achou ninguém? Né? Ele diz, então, olha lá fora tem um sábio muçulmano. É ele, traga ele para mim. Porque Mahaprabhu estava falando de Sanatana Goswami, que estava vestido como ministro do rei muçulmano. Então, eles não haviam reconhecido como um grande sábado. Mahaprabhu, que é onisciente, um disse, vá lá do lado de fora. O sábio que eu estou esperando está vestido de muçulmano. Então lá fora tinha um Dorbesh, É o nome de um doce também, é o nome de um sábio muçulmano. Dor plus beish. Mais Besh. Marra Prabhu diz: eu, é ele com quem, quem eu estou esperando. Traga ele aqui. Aí eles vão até Sanatana Goswami e falaram: o Senhor está chamando você. E Sanatana vai lá e Marra você: levanta e corre e abraça ele. Ele fala: Ó oh, Senhor, não me toque, eu estou todo sujo. Ele fala: como assim, sujo? Vem aqui e abraça ele. Depois, ele, ele chora, eles todos choram. E depois disso, Mahaprabhu vai dar ordens a Chandra Shekhar, e vai dizer leve sanatana até a, a beira do Ganges. O Ganji vai na direção do sul, mas em Varanasi, o Varanasi faz uma curva, em Varanasi o Ganges faz uma curva, quase impossível. É uma mágica do Sr. Shiva, ele que faz essa mágica lá. Eu sempre fui atraído pelo Sr. Shiva desde pequeno, não sei nem porquê de Xambaba. Dessa maneira, chama, depila o cabelo, a barba. Então, Mahaprabhu vai notar, em determinado momento, que ele está com um cobertor caríssimo. E Sanatana vai dizer: Mas por que você está olhando sempre para esse cobertor? Ele pensa. E ele pensa, ah, esse cobertor é muito caro e o senhor quer dizer alguma coisa para mim, mas ele está se sentindo tímido. Então Sanatana vai para fora e pede num Ganga Gata, para um sannyasa, num, num, num portinho do Ganges, para a travessia das balsas. E Sanatana vai até um mendigo e pede para trocar o cobertor. Você quer trocar o seu cobertor? você está brincando comigo? Não, não estou brincando, eu preciso do seu cobertor e você fica com esse aqui, que é caro e bonito. Quer? Eu não estou brincando, me dê por favor. E aí eles trocam o cobertor e, e, e Sanatana vai até Mahaprabhu com essa roupa toda rasgada, com esse cobertor rasgado. Ele fala, ah, agora sim. Eu estava pensando quem vai entrar na, na vida da renúncia? Mahaprabhu vai dizer para ele, você vai entrar num âmbito de vida que renuncia à matéria, como é que você ia estar vestido com esse cobertor tão opulento? Como é que as pessoas vão te fazer doação, você vestido assim? Você e conhece, Bengali, seus tolos. Então, desta que forma, nós queríamos dizer é que o Paramahamsa, ele sempre está lá. O que eu queria dizer, porque eu posso discutir tudo isso sobre mas esse ponto é muito importante. Mahaprabhu vai pedir para a Chandra Shekhar. Por favor. Dê uma roupa para ele. Como Se você então, Sanatana Goswami acabou se vestindo com panos velhos. E por quê? Olha, o senhor estava lá. Ele aprovou esse, esse, esse comportamento. Foi o próprio Mahaprabhu que aceitou e e quis que Sanatana se vestisse dessa maneira. Então, por que nós vamos achar ruim se, ele, se o Vaishnava vai dizer para nós que nós temos que renunciar à matéria? Não critiquem os Vaishnavas. O que está sendo dito é a filosofia, é o processo. Eu sei que você está acostumado a redarguir. Ah, isso não é bom, isso não é bom, isso é ruim. Por que você faz assim? Por que ele faz assado? Você deveria se sentir feliz quando o Vaishnava vai lhe aprovar. Meu interesse pessoal, não deve estar sendo calculado. Se você tem que entender você tem que entender que se Prabhupada da Bakhsidanta e o Gurvarga aprovou, é porque está certo. Qual é o valor da minha opinião pessoal? Então, Gopalabhata Goswami foi mandado. Então, simplesmente, Goswami tomar em e, então, ele foi tomar banho no Jamuna e, por sua vez, Gopala Bhatta Goswami é considerado um grande devoto, que o Senhor Supremo não pode repagá-lo, retribuir, e no Goura Dipika, Está escrito. Que Gopalabhata é Goswami Gopala Gopala Gopala é Ananga Manjari. E alguém diz que ele é Guna uh, Manjari. E alguém diz que ele é Raga Manjari. In where então pode ser que em diferentes realidades aconteça so, dessa maneira. O Senhor o Supremo é quem sabe. Way, Qual é a sua personalidade eterna? Both Dessas três. Gopala ele é ao mesmo tempo um associado de Goranga e um associado de Irada Govinda. E Rupa estavam muito felizes. Como se o coração deles estivesse dançando. para se associar com Gopalabhata. E a mesma coisa acontecia com Gopalabhata, que estava feliz, o seu coração estava pulando de alegria para se associar com Rupa Sanatana. Né? E ele estava adorando 12 chalagramas Ele mantinha elas amarradas dentro de um pano. Salagrama é uma... Uma pedra sagrada que representa, que manifesta, é uma manifestação do próprio senhor Vishnu. Ele as adorava com flores, com água, com tudo assim. E ele, onde eles as conseguiu Com Gandakiraj. De onde vêm as salagramas? Esse é um arranjo do senhor Narayana. Ele manda essas salagramas na água. Ali, nenhum outro lugar do mundo tem essa possibilidade. Então ele está lá, vai lá adorando Krishna e ajudando Rupa e Sanatana, se associando com eles, Gopalabhata, se associando com Raghunathabhata, todos eles faziam bhajana juntos, vida espiritual juntos, e é pela misericórdia de Gopalabhata Goswami. É pela misericórdia deles que nós podemos ler o Sandarba e o Halibakti Vilas. Então, mas a fórmula desse texto... Por exemplo, o Rupago Sampada escreveu um verso em determinada ocasião que é considerado a semente do Astakalya-lila, das explicações sobre os passatempos de Krishna. Ele escreveu um verso, em base naquele verso. Então, o Astakalya-lila foi escrito na base desse verso. E vocês estão entendendo o que isso significa? Que você pode até encontrar uma linha em sânscrito, mas você só compreende o significado se você tem amor no coração verdadeiro amor. Essa é a diferença entre a visão material e a visão espiritual. Narada Maharaj. Quis dar o Bhagavatam diante de Vyasadeva Goswami. Ele deu quatro versos do Bhagavatam que ele havia recebido do próprio Senhor Brahma. Brahma, o que ele Bhagavan Krishna Krishna But the knowledge is actually coming from that all given então, by Bhagavan. all done by o Senhor supremo, a coisa de... o ou seja, o Deus do amor transcendental. Então desses versos saem o Srimad Bhagavatam. Nossa, mas só tem quatro versos? Sim, esses quatro versos são a fonte de tudo. nesses quatro versos os 18 mil versos estão contidos que descrevem os passatempos de Krishna. Mas é difícil conseguir entender isso, porque a sua visão não está pronta ainda. Mas quando esses quatro versos foram dados pelo próprio Vyasadeva, para o próprio Vyasadeva, por Nara da Maharaj, então o Vyasadeva quis olhar os versos, aí ele pôde finalmente entender seus significados profundos que estavam todos ali, de uma forma concentrada. Os quatro versos principais do Bhagavatam, Chatusloki Bhagavatam, são idênticos aos 18 mil versos do Bhagavatam inteiro. Não existe diferença, não existe dúvida em relação a isso, mas como é possível? Então, é por isso que você tem que desenvolver uma visão interna pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Para enxergar essas coisas, você não enxerga as palavras, você tem que enxergar o amor dentro do conhecimento no coração do sábio, que nos explica estes versos. E hoje em dia, ninguém quer explicar mais isso, mas o verdadeiro significado da Diksha é transfundir a, os seus sentimentos no coração do discípulo caso o discípulo seja realmente sincero. Então, dessa maneira, o Parabhata Goswami decidiu escrever uma sinopse do Haribhakti Vilas. E ele escreveu também os seis sandarbhas pela ordem de Mahaprabhu. Sanatana Goswami, então, escreveu também o Brihad Bhagavatamrita e o Haribhakti Vilas. Então, como na matemática, que você consegue condensar, às vezes, as fórmulas numa pequena equaçãozinha, numa fórmula pequena, mas as fórmulas, na verdade, elas contêm muitas verdades. Só aqueles que estudam matemática, às vezes, conseguem entender o quanto está contido ali. Essa é uma pequena fórmula, mas que fórmula é essa? Os grandes cientistas que eles vão observar essas fórmulas e vão conseguir abri-las. Por exemplo, existia esse matemático que ficou dois, três meses tentando alcançar uma fórmula. Não pense que seja uma brincadeira. Uma coisa barata. Entender isso. Então, um dia, a está contando, que ele esqueceu a solução de uma equação. Aí, então, eu pensei, pensei, e disse uma coisa, eu vou até reconstruir a fórmula. E aí eu consegui assentar. Maharaj buscou a fórmula porque ele não conseguia entender uma equação de matemática. Então, ele foi buscar a origem daquela fórmula. Então, ele escreveu, ele reescreveu a fórmula e aí ele aplicou a fórmula dentro do problema e conseguiu resolvê-lo, porque é preciso saber onde está a fonte. O mantra não é só uma fórmula seca, ele precisa ter uma fonte. E todos eles escreveram volumes e volumes de livros, até o próprio Diva Goswami. Todo o hirikata que eu estou dando agora pela misericórdia do nosso grupo da Padma, de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Tudo você pode confirmar nos um sandarbas. Você não precisa procurar nada separado, sem problema algum. Volumes e volumes de livros. Então, Gopalabhata Goswami adorava 12 chalagramas. Um dia ele sentiu uma certa dor. Eu queria adorar uma deidade. Um homem muito rico Veio que queria distribuir ornamentos de ouro ou roupas para uma deidade. Ele foi até ele. Ele o respeitava muito, esse. Então, ele falou: O senhor rico veio com os ornamentos e as roupas. Ele falou, eu não tenho uma deidade. Ele falou, oh, você pode colocar tudo isso para Xolagrã, para essa pedra sagrada. E ele pensou, ah, se eu conseguisse ter uma deidade, eu teria dar lindas roupas, colocar uma, fluta na mão, uma flauta na mão dele, colocar alguns ornamentos, roupas, joias. E com esse humor, ele dormiu de noite, ele foi para a cama dormir. E quando ele acordou, para se banhar e fazer o arati, quando ele descobriu o altar, ele achou uma Vigraha, uma forma, a pedra tinha florescido numa uma deidade auto-manifestada, que está em Vrindava, né? A gente não pode nem glorificá-la de tão linda que ela é, Radharamana. É. Eu não dá nem para dizer que ele é a síntese de todos os infinitos, porque isso não bastaria. Ela é a coisa mais única. Sempre eu gosto de vê-lo. eu estou trabalhando, quando estou fazendo meu seva, eu olho para a fotografia dessa deidade. Ela é inesquecível e ele chorou e disse ó oh, senhor, você se deu o trabalho de fazer isso, qual é a diferença eu poderia ter continuado adorando o xalagrama você se deu o trabalho por mim então por trás dessa deidade tem ainda o símbolo da xalagrama porque ela floresceu desse pedaço de pedra então o senhor havia aparecido dessa maneira na forma dessa deidade after a então in the month of esse Goswami começou a chorar e disse, para encher meu coração, você apareceu nessa forma, e ele, enche, ele derramou muitas lágrimas de emoção. Então, às vezes, Gopalabhata Goswami, ele foi até Haridwar, numa localidade perto de Haridwar. E lá, ele foi para Saranpur porque, de qualquer forma, não vehicle. Naquela época não tinham carros, né? As pessoas se moviam a pé ou em outros meios. Ele pensou, se eu for para Haridwar, eu posso voltar em quatro horas. Mas não é possível fazer esse percurso em só quatro horas. Então, Maharaj está falando das discussões que existem sobre o Vedanta em Hindi. Em Goswami, ele encontrou muitos brahmanas lá. Com famílias de brahmanas a maioria das pessoas nessa localidade. Eles se interessaram, e ele encontrou com esses brahmanas e pregou diante deles. E todos estavam muito interessados a se tornarem devotos ali nessa localidade e sacrificar suas vidas ao serviço dos Vaishnavas de Goranga Mahaprabhu. Então, em uma família tinha um menininho que gostou muito dele e ele abençoou o menino. Ele deu instrução a, a esse, a esse, aos pais, quando ele crescer, mande ele para mim, não casem esse rapaz. Então, por essa abençoa de Gopalabhata Goswami, e abençoa, você não vai ter filhos. Então, no dia de dia, quando Gopalabhata Goswami voltou, depois de um longo tempo, muitos anos atrás, depois de muitos anos, estava sentado no templo de fora, do lado de fora do, te do templo de Iradaramanga, em Vrindavan. Era um templo muito pequeno que existia naquela época, não o templo de hoje. O Bata Goswami, pergunta, quem é você? disse, meu nome é Gopinata. para meu pai e mãe, E o menino foi até lá e encontrou com ele. Se meus pais me deram instrução para lhe servir. E ele tomou banho, foi ao Jamuna, recebeu os mantras e a partir daquele momento, esse menino Brahmana começou a adorar Radharamana, a Deidade. E Gopalabhata também a adorava também. Ele serviu Gopalabhata como seu guru e adorava a deidade, esse menino. Depois disso, houve um outro menino nessa mesma família, um irmão desse Gopinata, desse menino chamado Gopinata. O nome dele era Damodara. Ele cresceu, depois ele se casou. Então, em um determinado ponto, esse mesmo Damodara e sua esposa, que era também uma, uma Brahman, eles foram servir Gopalabhata Goswami. É uma história muito longa, não dá tempo agora. O tempo, infelizmente, está esgotado. O que aconteceu? O grande Acharya. Então, depois, o próprio Sri Acharya, que é esse grande associado de Chaitanya Mahaprabhu, foi até Vrindavana para ouvir Diva Goswami Pada. E finalmente ele vai tomar abrigo nos pés de lote de Gopalabhata Goswami. E que coisa é milagrosa, porque Goranga Mahaprabhu, ele mesmo, vai vir na forma de... Ele vai dizer isso para Vishnu Priya, ele vem na forma de Srinivasacharya. Nityananda Prabhu vem na forma de Narutama Taku. E o Dvaita Gosai vem na forma de? Shamananda Prabhu. Para uma pregação extensiva. Agora nós temos um ideal falso. Mas se você for aos passatempos deles, aí você entende o que nós fazemos hoje em dia não pode ser comparado. Eles sempre preparam de maneira maciça. Hoje em dia, nós não conseguimos. Só voltando na, li, na lila de Narottama Dastako, nos passatempos de Narottama Dastako, nós podemos ver esse tipo de pregação. Então, hoje é o dia que Gopalabhata Goswami, e aí, Gopalabhata Goswami, Ele decidiu abandonar o corpo porque os vajinavas eles podem abandonar o corpo quando eles desejam. Se eles entendem que seus discípulos não estão mais escutando, ou que não são sinceros, que você está fazendo coisas imperfeitas, o Vaishnava pode decidir ir embora. Ele não é obrigado a dar a harikata para pessoas que não são sinceras. Então, se os discípulos trapaceiam, o guru o guru pode ir embora. Era para ele ter vivido 112 anos. Mas ele decidiu ir embora. Então, nós temos que compreender que com este cérebro, com a nossa condição material, nós não conseguimos entender, então nós temos que orar aos pés de lótus desses Vaisnavas para receber a sua misericórdia. Hoje nós vamos parar por aqui de Shambhava, mesmo não tendo dito nada. Então, quinta-feira nós vamos explicar esse primeiro verso, que eu gostaria de ter explicado hoje de Shambhava, mas muitos tópicos são necessários hoje para serem tratados. Então, na aula que vem, nós vamos falar desse verso, na quinta-feira. E tenho certeza que se vocês entenderem o que eu quero dizer com este verso, com a explicação desse verso, vocês não vão mais ficar chateados comigo quando eu falo de maneira dura. a manchete da que